Olá, hoje eu vou ensinar a configurar o Java para o uso do sistema ScreenR. Primeiramente, você deve se certificar que seu Java está atualizado. Para isso, você pode assistir o nosso outro vídeo de como atualizar o Java. Bom, já com o Java atualizado, vamos às configurações. Primeiramente, você deve abrir o Iniciar. Editar Configure Java. E clicar em Configure Java. Feito isso, clique em Segurança, e você verá que o nível de segurança está em alta. Coloque-o em Médio. Agora, clique em Editar Lista de Sites, Adicionar, e coloque o url do screen R. Clique em OK, Continuar e OK novamente. Bom, agora você já pode usar o programa. É isso e obrigado!